Olá, o assunto de hoje é sobre as práticas inovadoras na educação à distância, um assunto muito atual. Por isso nós vamos falar com a doutora em educação pela USP, mestre em comunicação, psicóloga, professora e pesquisadora Dênia Falcão de Bittencourt. Professora, muito obrigada pela participação e bem-vinda aqui no nosso estúdio. Obrigada a você, Brígida. É um grande prazer é, ter recebido esse convite para poder compartilhar um pouco da, da minha pesquisa com esse público telespectador. Tudo bom? É um grande prazer estar com vocês também. Professora, é, essas, é, quais são as ferramentas hoje oferecidas para facilitar a, a qualidade da educação, principalmente o ensino à distância? Então, é, é, o meu posicionamento no mundo como estudante é... É, é algo que é, vem, assim, desde criança, uma eterna curiosidade de entender um pouco mais sobre o desenvolvimento humano e o desenvolvimento tecnológico como que nós podemos associar né, esses conhecimentos a favor da qualidade de vida, a favor de melhores né, processos de aprendizagem e, e desenvolvimento da sociedade. Então, eu venho me debruçando nesses 25 anos com pesquisas uh, relacionadas à área de tecnologia educacional uh, e também a estudos de comportamento humano. Né? Uh, buscando entender uh, os processos da aprendizagem, como facilitar, como ajudar, apoiar né? Promovendo uma aprendizagem nos nossos alunos mais efetiva E uh, que promova maior envolvimento As tecnologias que hoje nós temos disponíveis uh, São uh, coisas que há anos atrás nós nunca chegamos a imaginar Hoje é possível nós nos conectarmos né, uh, com qualquer cidadão do mundo, em instantes, todos uh, fazendo coisas ao mesmo tempo. E nós sabemos que com o uso das tecnologias, a soma 1 mais 1 sempre será maior que 2. Então, uh, o que temos de tecnologias hoje a favor da, da educação? As tecnologias uh, disponíveis uh, são as digitais. Cada vez mais elas estão com um custo mais uh, em conta, mais uh, facilitando o acesso né, para as pessoas e permitem uh, as, as pessoas uh, se empoderarem, uh, uh, poderem uh, construir o seu exercício de cidadania né, com, uh, com maior uh, facilidade. Quais os exemplos? A internet ela é uma ferramenta fundamental. e Dentro dela, quais seriam essas ferramentas que facilitam a qualidade do ensino? Sim, na, hoje as tecnologias elas estão a serviço da educação como um todo, nas modalidades presencial, né, a modalidade híbrida, quando se mistura com tecnologia, e na modalidade à distância. Na modalidade à distância, geralmente os cursos fazem uso de sistemas de gestão da aprendizagem, uh, que permite que a gente reúna uh, virtualmente os alunos, os professores e elementos, recursos educacionais, como os textos uh, digitais, uh, mapas uh, de geoprocessamento, mapas conceituais, uh, murais digitais de participação colaborativas, vídeos áudios, enfim, nós temos ferramenta uh, multimídia, hoje a internet facilita a convergência, né, a convergência uh, de todos esses recursos e, e que nós precisamos entender, de se aproximar dele para potencializá-los uh, e uh, promover, né, que a gente sabe que a gente tem hoje na nossa sociedade, uh, Muitas, muitas vezes a gente vê até uma certa crítica sobre os resultados da educação, né? uh, pela dificuldade mesmo. O processo educacional é algo muito complexo. A formação das pessoas, o processo de aprendizagem. Então, as tecnologias, entendendo ela como extensão da nossa mente, extensão do que somos, né? elas podem uh, ampliar essa nossa capacidade de desenvolvimento, né? E, e tanto uh, primeiro né, uh, o empoderamento pessoal, o empoderamento do grupo, o empoderamento da instituição, da organização, da sociedade e do mundo como um todo. Isso tudo hoje uh, é uma uh, vão dizer uh, algo que nós assim todos nós, temos uh, e é muito interessante isso a unesco né ela estabelece que todos uh, o cidadão no mundo uh, tem o direito de ter acesso à internet né ele tem as, direito de ter acesso uh, à internet o direito dele é tanto como o ter direito à água a esgoto à, à luz né porque a internet uh, Facilita né, o acesso ao banco, uh, aos serviços da como do EGOV, né, nós temos os, os diversos serviços de cidadania e, e, e é o mundo que está aí. Você se não utiliza a internet para aprender né, e ensinar, uh, principalmente o processo de ensinar, né? Uh, você está uh, de certa forma roubando do seu aluno o direito dele de empoderamento de ser um cidadão digital né? mas claro a tecnologia tem dois lados tem um lado favorável e um lado que nós temos alguns dilemas né, que a gente verifica que precisamos construir como professor também nos nossos jovens né o entendimento de como melhor fazer uso para seus cuidados né? de questão de ética questão de exposição nas na, nas redes sociais enfim, é um mundo, as tecnologias que estão aí, é, é, são é, nova maneira que nós temos para interagir com os outros, nova maneira de interagir com os serviços, é, com os processos de aprendizagem, e precisamos nos abrir, né, estar, vamos dizer, é, precisamos colocar a mão na massa, para uh, aprender, né? Não temos que ter medo. Eu acho que é legal que Paulo Freire sempre falava, né? Uh, ele dizia, quando falava assim, uh, ele tinha, imagina, uh, ele já faleceu há um tempo, e ele sempre dizia, sobre o processo que muitos professores ficavam temendo o uso da, da tecnologia, ele dizia, tecnologia... Não há que temer, não é nenhum fantasma. Eu apenas uso, né? E tecnologia a gente deve ver como algo que a gente uh, que surge para nós, desde a, como eu estava hoje falando para o grupo aqui no TRT 23, né? Que a gente a tecnologia a fala é uma tecnologia, né? A escrita é uma tecnologia, uh, são o material impresso é uma tecnologia. Uh, nós temos uma, as, as tecnologias estão aí e cada, a caneta é uma tecnologia, o lápis é uma a, a tecnologia, então hoje a, as tecnologias estão nesses aplicativos que nós temos o smartphone, a tecnologia móvel. E que uh, fizemos, eu acho que é importante também perceber que a gente faz mal uso ainda das tecnologias que temos na mão. Se nós pensarmos que um smartphone, um simples smartphone, tem a capacidade, que, comparado com os computadores quando o homem foi à lua, ele é 100 vezes maior que aquele computador então quando nós uh, fizemos uso muitas vezes inadequado dela a gente poder poxa vida será que nós não poderíamos utilizar esse tempo para aprender para construir redes sociais de solidariedade de cooperação então a minha a minha a, a minha dedicação aos estudos uh, sobre tecnologias educacional e a processo de educação né está a serviço né, de uh, uh, uh, uh, promover a consciência e a sensibilização né, para a importância uh, deste uh, recurso para a nossa uh, melhoria né, de vida. Professora, a tecnologia é essencial principalmente para o estudo a de ensino à distância. Queria que você fizesse uma análise. Existe até uma dúvida se, o, se a qualidade do ensino à distância é a mesma, do ensino normal. Existe essa diferença ou uma qualidade inferior? Pois é, é um grande dilema. Uh, nós temos muito uh, pessoas com pouca informação sobre a educação à distância, às vezes fazendo né, uma ideia equivocada. Devemos pensar que educação uh, só existe duas: uma de boa qualidade, outra de qualidade ruim. Né? Assim como a, o modelo presencial, a educação à distância também pode ser ruim ou boa. É... Hoje, nas pesquisas que são realizadas, resultados, pesquisas sérias, com instituições sérias que promovem a educação de qualidade, se tem uh, avaliação comparativa, né? os estudantes uh, da educação à distância conseguem até melhores resultados que os estudantes da educação presencial. Por quê? Porque, na atualidade, a nossa sociedade, a sociedade que hoje a gente pode dizer que já superou a sociedade do conhecimento, que hoje ela é a sociedade da aprendizagem, né? uh, os estudantes, uh, ao estudar à distância, eles ganham autonomia, eles ganham iniciativa, se empoderam com as ferramentas e estarão melhor preparados para lidar numa sociedade tecnológica. Então, a educação à distância, ao contrário do que muitos pensam, né? ela sim ela pode abrir portas para as pessoas se engajarem na sociedade e uh, serem... Uh, né? Uh, terem melhores uh, condições de desempenho nos seus locais de trabalho. Agora, é muito importante fazer uma pesquisa, verificando os objetivos da, da instituição, uh, a qualidade, verificar o conceito junto ao MEC, o credenciamento, né? uh, conhecer as informações, o que, que os estudantes que já fazem, fizeram parte dela, Uh, uh, dizem né, os comentários, porque sim, o nosso mercado, ele, assim como as escolas presenciais, que a gente não faz comparação, existe milhões de escolas presenciais com uma baixa qualidade. Então, existe também educação de má qualidade, mas existe de muita Boa qualidade, né? Existem locais no mundo hoje que todo o currículo é dado né? na IAD e uh, relacionado a projetos direto no trabalho, né? como instituições Minerva, que faz a formação de líderes pra, globais. Então tem muita coisa boa para acontecer e a gente, acho que assim, é importante uh, no mundo atual, para gente ser bem sucedido, é, ser que nem paraquedas, né? Sempre com a mente aberta, não, evitar uh, formar preconceitos. Né? Professor, agora como as empresas, instituições enxergam essas ferramentas, essas tecnologias? Como aliada, as tecnologias uh, são vistas como aliada para cada vez mais utilizadas ferramentas, uh, aplicativos para organização de grupos, Uh, projetos de trabalho, mapeamentos de cronogramas, distribuição de tarefas, uh, para produção, uh, produção de conteúdos. Nós temos ferramentas de apresentação de, de multimídia, ferramentas de apresentação de textos, né? e, e, e ela uh, uh, utiliza assim muito da tecnologia para produzir network, uh, com contatos, uh, para comunicação. Uh, hoje, é difícil, né? É difícil você ir para uma empresa, um local de trabalho que não esteja estruturada com a tecnologia. Porque nós, uma instituição ela se faz da tríade né? pessoas, tecnologias e processos. Né? Então, uh, na medida que você uh, prepara as pessoas, forma as pessoas para o uso das tecnologias adequadas, você consegue buscar as tecnologias para facilitar os seus processos. Então, uh, você, como resultado, terá... Uh, o teu trabalho efetivado, né, e melhoria. Então, a, o processo de, de gestão do conhecimento, uh, enfim, a, a tecnologia é uma grande aliada para uh, o desempenho das organizações. Nós começamos com a doutora em educação pela USP, psicóloga, professora, pesquisadora, uhum. Dênia Falcão de Bittencourt. Muito obrigada pela participação aqui no nosso programa, por falar tão bem de um assunto complexo como a internet e tecnologia. Para quem quer conhecer um pouco do seu trabalho, professora, tem algum endereço e também conhecer os seus artigos, livros, qual é? Então, eu convido todos a fazer parte da minha comunidade. Eu tenho alguns locais onde eu disponibilizo as minhas publicações e locais que eu reúno o grupo com o qual eu ofereço os cursos. Então, o meu site se chama, o endereço é www.inovapraticaseducacionais.com.br o meu site onde eu ofereço os cursos para a formação de professores, eu ofereço os cursos de formação de professores com o professor Moran, é pen.com.br. Uh, as redes sociais, Facebook, Pen Denia Falcão, e uh, o grupo Aprendizagem Colaborativa. Será um prazer uh, recebê-lo, recebê-la no grupo e vamos compartilhar e construir juntos novos conhecimentos. Chegamos ao fim de mais um Trabalho em Revista. Lembrando que você pode rever este programa quando quiser. Acesse a página do TRT no YouTube. O endereço aparece aí na sua tela. Aproveite também para seguir o Tribunal nas redes sociais e fique por dentro do que ocorre na Justiça do Trabalho em Mato Grosso. Obrigada pela companhia. Até o próximo programa.